Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Luenetti, professor de yoga. Estou aqui para te fazer um convite rápido. Esse mês de junho, é o, junho, o mês da, dos namorados, né? Então, eu queria convidar os casais, os namorados, a virem fazer uma prática de yoga durante todo o mês de junho. Né? Então, os casais eles podem fazer a prática de yoga, mas pelo valor de apenas uma pessoa. Certo? Temos vários horários, né? na parte da manhã, na parte da tarde, da noite. Aqui embaixo da descrição eu vou estar tá colocando é, a, a, o, os horários que temos. São poucas vagas em cada turma. Né? É, Preferencialmente é legal vocês fazerem juntos, mas caso, dependendo do tempo de vocês, vocês podem até fazer cada um um horário diferente. Mas é uma oportunidade gostosa para vocês se desenvolverem de maneira plena, integral trabalhando sua parte física, energética, emocional, mental e vários aspectos do seu ser, né? do seu desenvolvimento, de um, de um, juntos, né? de uma maneira que assim, essa troca, esse companheirismo, que é tão gostoso, tão bonito. Né? Então fica esse convite, é, aguardo vocês, um grande abraço.